Ao fazer essas afirmações, você ouvinte desencadeará o poder energético do seu eu maior, de forma ilimitada. Afirmações, eu sou. Saint Germain afirmou que as pessoas têm o costume de dizer, se eu tiver dinheiro, quanto bem poderia fazer, sendo que na verdade deveriam agir exatamente de modo inverso. Se alguém entrar na presença EU SOU, terá todo o dinheiro que necessita e que não lhe pode ser negado. Compreendo que a presença EU SOU conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite e me informa tudo o que preciso saber, sobre qualquer tempo. Contemplo a Presença Eu Sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e poder. Amada Presença Eu Sou, invoco a Lei do Perdão e peço a energia do Mestre Interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra de minhas encarnações na terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu sou, eu sou, e eu sei que eu sou livre de... Agora você ouvinte, descreva o mal que o aflinge. O EU SOU é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença EU SOU com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é o Eu Sou manifestado. Aplico agora conscientemente o uso da presença Eu Sou como meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação, está feito, gratidão Se inscreva também no canal Dimensão Coaching da Magda Bernardes Canal sobre autoconhecimento e prosperidade em todos os âmbitos da vida. O link do canal estará aqui na descrição do vídeo.